cheguei em casa o que que eu encontrei aqui o que que eu encontrei aqui será que foi um ladrão que veio aqui ladrão que gosta de lixo será quem será quem será que foi o culpado disso Cida quem que fez isso Cida Sida! Quem que fez isso? Quem foi que fez isso aqui tudo? Quem que fez? Sida! Diabo! Uh! E aí justifica esses apelidos aqui, ó! Enlouquecida, possuída! Furacão Sida! Diabo! Sai! Sai, Sida!